Eu sou o Marcio Coba Eu sou Luiz Ronaldo. Luiz, vocês estão fundamentados na Bíblia? O que, que Jesus Cristo fala sobre edificar a casa num fundamento sólido? Ele fala, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Nesse contexto, a rocha são as palavras de Jesus. Agora, quem ouve as palavras de Jesus e não pratica, são fundamentados na areia e são insensatos. Eu encontro palavras de Jesus contidas na biblioteca chamada Bíblia? Encontro algumas palavras de Jesus. Mas elas se tornam reais para mim pelo fato de eu tê-las lido? Não. Há necessidade de uma revelação de Deus, de revelação espiritual de que aquela palavra é um fundamento de Jesus. Mas também não adianta eu ter a revelação de que aquilo é uma palavra importante, um fundamento da palavra de Jesus, se eu não a pratico. Esse é o nosso fundamento, as palavras de Jesus, estando elas escritas nessa biblioteca de livros, ou em outros lugares, ou simplesmente nas tábuas do seu coração. Mas toda a escritura da Bíblia não foi inspirada por Deus? O que, que são os escritos? Jesus explicou isso claramente ali em Lucas 24, onde ele está citando a lei, os profetas e Salmo. Mas quando esse texto foi escrito por Paulo, ele não está citando a Bíblia, ele está citando esses textos mais antigos. tá? Então, a lei, os profetas e Salmo. Significa que as palavras de Paulo, de Pedro ou até os relatos dos Evangelhos não são inspiradas? Não. Jesus, quando já havia ressuscitado, também diz Recebam o Espírito Santo e sopra sobre os apóstolos, não sobre o livro. A inspiração se dá nos homens, não nas coisas. Você é inspirado? Se eu for uma pessoa inspirada por Deus, qualquer coisa que eu estiver lendo, eu vou poder compreender aquilo aos olhos espirituais, aos olhos do Pai. Agora, se eu não for inspirado por Deus, eu posso pegar o melhor texto do mundo, né? Que eu vou interpretar ele de maneira equivocada. Se você é inspirado, Deus pode falar com você através dos textos que estão escritos nesse livro compilado, chamado de Bíblia? Pode. Deus pode falar com você através de sonhos, visões, profecias? Pode. Então é melhor deixar de usar a Bíblia na reunião? A Bíblia é um instrumento, é uma ferramenta. Deus pode falar conosco através dos relatos que estão escritos nesse livro. Deus pode falar conosco da forma que Ele quiser. Deus não tem limitações. Ele não está preso numa caixinha. Ele também não está preso num livro. Ele é Deus. Você tem alguma recomendação de algum livro que possa ser interessante de estudar, além dos livros que estão ali na Bíblia? Algumas pessoas têm medo dos chamados livros ocultos ou apócrifos. Mas você já leu para saber o seu conteúdo? Você já teve curiosidade de ler um livro chamado Enoch? Que o profeta que foi arrebatado Enoch começou a escrever e não é terminou? Você já teve curiosidade de ler um livro chamado Didaqué? Onde tem diversas recomendações sobre a vida cotidiana dos irmãos do primeiro século? Você já teve interesse de ler outros livros como o pastor de Hermas, onde esse homem não tinha nenhum relato escrito das palavras de Jesus e ele começa a receber a revelação dessas palavras de Jesus de diversas formas. Existem diversos outros, inclusive o livro de Macabeus sobre como Deus libertou o povo judeu. Você citou um livro profético que é o caso de Enoque, uma carta que é o caso de, de Daquê e o pastor de Hermas e um livro histórico que é o caso de Macabeus existe realmente um buraco do ponto de vista histórico que está narrado no livro de Macabeus e traz muitos cumprimentos proféticos a respeito daquilo que já tinha sido anunciado. Quantos livros espirituais você já leu na sua vida? Quem disse que esses livros são apócrifos ou ocultos? A gente precisa se abrir. E essa é uma das mensagens de Jesus. Abra a mente, porque o reino de Deus está perto. No fim, o que é importante é ouvir a voz do pastor. Se você entende que Jesus está falando para você ler ou não ler, siga o pastor. Ele é o rei, ele é o Senhor, ele é o que nos guia no reino de Deus. Se você tem alguma recomendação de leitura, poste nos comentários abaixo, compartilhe com os irmãos e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, falou!